E no vídeo de hoje nós vamos soltar mais um para a série do Planilha Xoxa, que é onde a gente pega as planilhas dos nossos queridos ouvintes, é isso que chama, seguidores, e o tops, que falam, acho que a sua planilha está uma bosta e eles têm preguiça de assistir os nossos vídeos e falar assim, vou mandar uma trouxa dar uma mexida de vez em quando, e é exatamente isso que nós vamos fazer. Certo, Juliana, que você está parecendo uma tolha de mesa. Temos recados? Não, então, toque a vinheta. Se você gostar, como sempre, like, dislike, se inscreve, não se inscreve, vambora. Então quem que nós vamos pegar para planilha de hoje, minha cara Juliana? Passa aí o o um computador pra gente... Aparece aqui na câmera mostrar sua roupa de toalha de mesa. Olha que bonitinha que ela está. que é as toalhas de chá da tarde Então, então quem mandou o um e-mail para nós outros foi o nosso querido Lucas Ângelo. Boa tarde. Estou a enviar a planilha de teste de Excel para futura análise de sua parte. Atenciosamente, Lucas Ângelo. Mas que bela explicação. Lucas, primeiramente, desculpa a brincadeira, desculpa nada. Você está aqui. Primeiramente, eu queria mandar um abraço para você. Obrigado aí por ser seguidor do canal. acho eu. E aí, mandar o nosso, a sua planilha planilha para análise ela felizmente foi sorteada pelo anjo das trevas, Juliana, para que a gente possa mexer. Bom, então o que, que nós temos aqui na planilha do nosso cara? Esqueci o nome dele já. Lucas, Lucas alguma coisa ou só Luke? Lucas? Lucas Ângelo. Pelo jeito ele trabalha com alguma coisa de vendas de veículos, tá? E tem uma base de dados ali do lado direito aqui da tela, no meu caso aqui do lado esquerdo, tá? Alguma coisa ali de pesquisa rápida, caso ele queira pesquisar. E depois uma breve análise ali de contagem de marca e conta. Então a primeira coisa que eu gostaria de nosso querido Lucas, né? Lucas, parabéns pela organização ali do, da, da planilha. Então, para você aí que tá começando a engatear as planilhas, esta tipo de organização que ele colocou aqui é uma organização muito interessante. Então, você tem ali em cima, na primeira linha da estrutura, os rótulos das tabelas e depois eu venho aí com as informações de forma sequencial embaixo. Então, notem que eu tenho uma informação por célula, não tem célula mesclada. Então, em termos de organização, posso dizer que olhando assim por cima, é uma planilha que está bem organizada e perfeitamente plausível de colocar as análises. Certo, Ju? Pois bem. Agora nós vamos dar uma olhadinha na análise rápida, na pesquisa rápida que ele fez aqui em cima. Que lógico que eu estudei antes e vi que está... Estava... Mais ou menos, mais ou menos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um código que basicamente vai ser o fator de busca das informações. Então, novamente, em termos de organização, ok. Só tem um código para Cada veículo, no caso, tá? Então, isso aí é fundamental para que a gente faça a busca. E a partir do código, note aqui que ele foi buscar as informações via PROC V. Então, se você observar aqui ó, marca, veículo, ano, modelo, tudo isso está sendo buscado via PROC V. Então o que, que dá para melhorar aqui, meu caro Lucas? Primeira coisa, né? Se você abrir a estrutura do PROC V e a gente já fez isso aqui no canal, note que dentro do seu PROC V ali, ó, você está colocando o número 2. Então por que, que o Lucas coloca o número Número 2 nesta planilha, né? Porque ele pega esta base de dados, ele tá procurando marca. Então, ó, coluna 1, um, coluna 2. Se você observar aqui no veículo, qual que é o número que vai estar de busca de referência? O 3. Se você olhar no próximo, o 4. E assim, de forma sucessiva. Então, manualmente, o nosso querido Lucas foi ali, contou quais são os, os referenciais e colocou. Então, o que, que é isso? É uma puta de uma cagada. Toda vez que você coloca a sua patinha digita alguma coisa dentro da função, você está capando a automação e a flexibilidade da sua função. Então, qual que é o recurso, meu caro Lucas? Que eu utilizaria aqui para a gente conseguir automatizar ou dar o um maior dinamismo na sua planilha. Basta você, nesta função de PROC V fazer duas cocitas. Então primeira coisa, né? Duas não, acho que vai ser mais mais foda, se depois a gente vê. Primeira coisa, para que a gente possa arrastar a fórmula de de uma vez só, vale a pena você fazer a fixação da célula I6. Para quê? Para que depois eu arraste isso para marca veículo ou no modelo, isso venha de forma sequencial e a célula I6 ela fique fixada, tá? Então a gente já fez isso em outros vídeos. Isso se chama a referência absoluta e relativa dentro do Excel, inclusive você até chegou a fazer em outras células aqui, ó, pelo menos de forma parcial, como aqui na célula I8, ok? Então primeira coisa que eu vou fazer ó, pegar esses 6 aqui e vou fixar. Outra coisa, uh, eu notei em seguida que aqui no matriz tabela, né, que é o próximo argumento aqui do PROC -V, você está usando como a nomeação de campos, ok? Isso não tem problema nenhum, também não vou entrar em detalhe agora. Qual que seria? Não, acho que aqui tá bom, ok, beleza? O Zerat corta depois lá. tá? O que, que nós vamos melhorar ainda neste PROC v? Nós temos que melhorar aqui neste PROC V ó, este número índice da coluna que você colocou é, de, forma, de forma manual. Então, para que o raciocínio até fique um pouco mais claro, eu vou montar ela fora, depois eu vou jogar ela para dentro do PROC V. Então, o que, que nós vamos fazer? Vou montar ela aqui em cima. Ó. A função que você vai utilizar, Lucas, para otimizar a sua planilha vai ser a CORRESP. Tá vendo aqui? O que que a Corresp vai fazer? Ela vai encontrar a correspondência relativo de um determinado campo em um conjunto de dados. E com isso, então, ela vai achar o número em desejo. Por exemplo, o número que nós vamos achar ali é o 2, tá? Então, o que que nós vamos procurar? Nós vamos procurar o campo marca. Você concorda comigo? Nós vamos procurar o campo marca Ponto e vírgula. Aonde nós vamos procurar esse campo marca? Neste conjunto de dados aqui, ok? Você concorda comigo, Juliana? Lógico que não, porque está mexendo no celular. Você concorda comigo que o termo marca, que está aqui em cima, ele está exatamente na posição 2 aqui do meu bagulho? Se eu tiver escrito veículo, ele vai estar na posição 3. Se eu tiver escrito IPVA, vai estar na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ou seja, ele vai fazer uma contagem. Para que eu possa arrastar isso para baixo depois, eu tenho que fixar esse Ponto e vírgula zero para que a correspondência ela seja exata, ou seja, eu tenho que pegar o um número exatamente igual. Olha que eu dei um enter nesta bagaça, se não aparecer o um número 2, no próximo episódio eu vou aparecer aqui de barba raspada, tá bom? É lógico que eu tenho ó, o poder de edição depois que isso não vai acontecer, mas vamos em frente. Olha lá, dei o Enter, apareceu o número 2. Por quê? Ele está procurando o nome marca naquele, can, naquele intervalo ali respectivo e está encontrando o número 2. Beleza? Se em vez de marca ele estivesse procurando o veículo, e achar o 3 e assim por diante. Então o que, que eu vou fazer, né? Eu vou pegar esta função, Lucas, que eu construí fora, e vou jogar ela dentro da sua planilhinha do PROC V. Então aqui, ó, em vez do número 2, eu Xpo com ele daqui, ó, e coloco o Corresp aí no meio. A hora que você tiver um pouco mais de. como que eu eu posso te dizer. Domínio, sei lá, essa porra aí, você pega e já não precisa construir fora para jogar dentro. Se você quiser construir dentro, você pode, não tem problema. Então vou dar o enter, olha lá, tá vendo que não mudou nada, Ju? O Honda permaneceu o Honda, tá? Ó, posso até deletar essa bosta que eu fiz aqui em cima. Então, aqui o que você vai fazer agora? Em vez daí de você fazer, né? Nossa, tá certo isso que eu falei? Ah, tá bom. Em vez de você realizar isso tudo aí, o que, que nós vamos fazer? Ó? Eu vou copiar isso aqui ó e vou colar a fórmula. Colar a fórmula. Pra quê? Pra não acabar com a formatação bonitinha que ele fez ali, tá? ó Coloquei a fórmula e todas as informações elas foram atualizadas sozinho. Tá vendo que você não precisou ficar fazendo PROC V por PROC V, contando ali colocando valor? Beleza? Então essa é a primeira dica para sua planilha Xuxa. Lembrando que PROC V é uma das fórmulas mais utilizadas do Excel. Ela tá toda amedrontada porque surgiu o ProcX, mas nós né? vamos falar mais pra frente. É uma fórmula fantástica, maravilhosa, tá? Tem muita gente que fala mal, mas eu adoro ela. Só que boa parte dos usuários acabam fazendo isso que o Lucas fez. Conta e coloca o valor fixado dentro. Isso aí é uma puta de uma cagada. Então façam isso que eu coloquei pra vocês. Utilize a função de forma integrada, que eu acho que vai ficar melhor. Ok, Ju? Então, primeira coisa, já mexemos. Segunda coisa, vamos dar uma passada aqui pra baixo, né? Pra ver as outras coisas. Então, aqui, ó, outra coisa que o Lucas fez... Foi fazer aqui um conte C para determinar, acho que, quantos veículos eles têm em dia e quanto que ele tem atrasado. atraso. Então, provavelmente, isso aí deve ser lá o que ele deve ter de carro uh, dentro do, do estacionamento que ele trabalha. E, lógico, que tem carro com IPVA atrasado e carro com IPVA em dia. Então, ele quer saber, assim, da minha frota atual, quantos carros estão tá em atraso e quantas frotas estão uh, com IPVA em dia. E ele fez um conte C aqui que tá bem legal, porque tá dando o valor que ele precisa, ou seja, do total eu tenho 19 em dia e 4 em atraso. Qual que foi a pequena cagada que você cometeu, meu caro Lucas? O conte C, primeiro que tem o conte C e o conte C, eu não vou entrar em mérito, mas eu utilizaria sempre o conte C, tá? Mas qual que foi a cagada que você fez aqui? A cagada que você fez aqui foi selecionar a sua base de dados inteira para contar os valores que nós temos. Eu não vou nem pegar o veículos em atraso ou em dia para fazer a justificativa, eu vou pegar pelo ano aqui que eu acho que fica melhor. Tá vendo aqui que ele fez também, Ju, ó, Conte C do ano, ele quer saber quantos veículos do ano de 2018 ele tem na frota dele. Tá então, assim, a princípio essa porra tá funcionando. Qual que é o problema? A hora que ele faz a contagem do Conte C, ele tá selecionando toda a planilha de forma simultânea. Sendo que a informação do ano do veículo está só nesta daqui. Qual que é o problema? Isso aqui não é o um código? Imagina que você tem um código 2018, ou seja, não tem nada a ver com o ano do veículo. Se eu colocar aqui 2018, olha o que vai acontecer. Acontecer em cima do meu cucuruto aqui, ó. Ó, o 2 aparecendo, tá vendo? Então, bom. eventualmente, se você tiver campos que eles vão repetir de novo, a hora que você faz o conto da matriz inteira, ele vai pegar todo mundo. Ou seja, cagada, você vai estar analisando errado. Então, Oi, meu bem. Deixa a planilha mais pesada ou não? Não, assim, deixa porque você está selecionando um campo, mas o problema, a planilha dele está pequenininha. O problema é que você vai ter, vai dar pau na vai dar pau na análise mesmo. Qual que é a pequena modificação que nós vamos fazer? Em vez de você considerar o intervalo inteiro aqui para selecionar, eu vou tirar o planilha e vou selecionar apenas o ano ba a, a coluna de ano barra modelo, que é o que ele deseja. Então, ó, beleza, morreu. Basta você fazer isso, entendeu, em vez de você selecionar, então isso é para você também que não tem muita familiaridade com as operações Cs que acontecer, é soma Cs, etc. Sempre você vai selecionar apenas a coluna em análise que vai estar submetida a um ou mais critérios dependendo da fórmula que você utiliza, nunca seleciona o campo inteiro, ok? Então esta segunda é segundo tapita que nós vamos dar aí na, na, na planilha do nosso querido Lucas. Eu não vou fazer os outros porque é mais ou menos a mesma bosta, então depois você pega a planilha e faz você, tá bom? Bom, o que, que nós temos aqui no próximo? Nós temos um gráfico do nosso querido amigo aqui ó, em que ele faz a contagem. Deixa eu tirar o zoom aqui, pudo, para ficar melhor, tá? Que eu acho que ele quer contar, por razões que ele deve saber, ele quer contar ali dentro do parque de carros dele quantos veículos cinza, marrom, prata, vermelho, preto e assim por diante ele tem. Então o que, que o nosso querido Lucas fez? Vou clicar aqui no botão direito, selecionar dados. Se vocês observarem, ó, o gráfico tá montado bonitinho, tá um gráfico legal, né? Tá um gráfico bonitinho. Só que qual que é o problema? Ele não está dinâmico. De modo que, note que, se você clicar aqui nas séries e editar, ó, o que, que o Lucas fez? Ele fez um dos pecados aí que tem no Excel. Em vez de ele vincular... A informação a ser plotada com a planilha dele, de modo que se entrar coisa lá, o gráfico vai reagir, ele colocou no braço os valores da célula. Então o que, que chama isso? Cagada. É aquela história. Não existe jeito errado de se fazer as coisas no Excel. Existem formas mais rápidas, eficientes e produtivas. Ele cumpriu a função dele. Aí está mostrando o parque de carro por... Por, por cor, o problema é que se eu mexer alguma coisa ali na planilha, não vai mexer no meu gráfico. Por exemplo, vamos pegar aqui ó e trocar essa cor aqui por azul. Vamos ver se reage. Não ficou a mesma merda. Tá vendo que no gráfico aqui não mexeu nada. Então o que, que nós vamos fazer, Ju? Vou a espirrar. O que nós vamos fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer... Não, ah, peraí. Ai, desgraça. O que nós vamos fazer, Ju? Eu Primeiro eu preciso separar quais são as cores ali para ele fazer uma análise. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou copiar esse intervalo aqui de cores que eu tenho e vou jogar em uma célula qualquer, meu caro Lucas. Eu vou jogar aqui, ó, como se fosse uma outra análise em vermelhinha que você fosse fazer aí dentro da Web Motors. Página inicial, colar valores. Ou seja, basicamente eu copiei aquilo ali e colei para cá. Vou vir aqui em dados e vou remover as duplicatas para ficar apenas com os valores exclusivos. Isso é muito bom, inclusive, para pegar valor que aparentemente é igual, mas na verdade ele é diferente. Problema com espaço, acentuação, etc. Remover duplicatas, ok. Então, note, Ju, que aqui ó, ele deixou exclusivo, deixa eu dar um zoom, ele deixou exclusivo quais são as cores que o Lucas tem em estoque, que basicamente são as mesmas que está aqui no gráfico. Então, o que, que nós vamos fazer agora? Ó? Da mesma forma que ele usou o Contices ali em cima, para contar quantos veículos eu tenho em 2018, aqui eu vou fazer o seguinte, eu posso contar ou somar dependendo da natureza da análise, mas eu vou usar o conte c, tá? Ou seja, neste intervalo de dados aqui, este intervalo de dados, vou fixar, eu quero contar, neste intervalo de dados que está aqui, eu quero contar quantos camaradas azul eu tenho, beleza Ju? Ó, fechei parênteses, tá pronto, 5, se eu arrastar agora, dá tá dois cliques, beleza. Ok? Ah, botão, dá para eu colocar em ordem alfabética? Dá, mas por enquanto, né? Para quem tem as versões igual a nossa aqui, você tem que fazer isso via ferramenta. Tem uma função nova no Excel que se chama classificar, que ela vai classificar automaticamente. Eu vou deixar desse jeito por enquanto. Então agora, Lucas, o que, que você vai fazer, meu querido? Você vai vir aqui, ó, clicar com o botão direito no gráfico, selecionar dados e vai entrar aqui na seleção de fonte de dados. Editar. Lembra aquela fonte de dados sua aqui, ó, que você colocou na unha? Você vai apagar ela e vai colocar aqui, ó os valores que o c está dando para você. Você vai dar um Enter, olha lá que maravilha, automaticamente o gráfico plotou. Aí toma cuidado, por quê? Da mesma maneira que os valores aqui estavam colocados manualmente, os rótulos do eixo horizontal estão colocados. E agora ele está plotando nesta sequência aqui, ó. Então o que, que nós temos que fazer, ó? R rótulos do eixo horizontal, vou vir aqui, ó, que você digitou, você vai colocar aqui azul, preto, prata, branco, cinza. Beleza. Deu um ok, deu um ok. Automaticamente agora o seu gráfico ele mexeu. Ou seja, imagina que você tem alguma coisa errada ali. Preto na verdade não é preto. Preto é azul. Olha lá o gráfico, Juliana automaticamente ele se reajusta. É lógico que dá pra fazer um milhão de firula aí pro negócio ficar mais automático, mas daí o vídeo ia ter mais do que os tantos 15 minutos, acho que vai dar, e aí o pessoal desiste, etc e tal. Então, meu caro Lucas, o tapinha na sua planilha foi esse, eu espero que você tenha gostado, aproveitei, né, e fiz um jabá aqui para a Motors Motor Company, certo, Juliana? É isso aí. E aproveitando que nós estamos fazendo de gráfico, eu ganhei um presente aqui da nossa querida Karen Abécia, né, que é bom Abessa muito boa essa piada, lógico, né? Que é do canal Eu Juro Funciona. Então, se você quiser ter algumas dicas de gráficos, dashboard, aquelas coisas que enfirula para tudo quanto é lado, o canal dela é uma ótima referência. Aliás, parabéns, bateu 50 mil inscritos pouco tempo né, atrás. Ok? Cansei. Então é isso, meus queridos ouvintes. Um beijo nas crianças, nas meninas e chute nos meninos. Hoje eu tomei travado, né? E um beijo pra você, meu caro Lucas. E novamente obrigado por ser um seguidor do canal, mandar a planilha. E se você quer que a gente dê uma mexidinha também, fique à vontade para mandar a sua no Planilha Choça. Puta! Planilha Xuxa. Peço apenas a gentileza, deixa eu só falar um negócio. Eu sei mexer mais ou menos aqui no negócio do Excel, mas eu não tenho bola de cristal. Ah, porque o nego faz o seguinte, ele caga a planilha aqui pra mim e fala assim, se foda que sua, aí eu nunca vi aquele negócio e eu não consigo ajudar, então peço a gentileza de quando você for escrever o um e-mail para a nossa querida Juliana Goulart a musa do Tinder, que você envia a planilha meio que coloca qual que é o propósito dela e pergunta alguma dúvida do que você gostaria de melhorar, se eu conseguir achar legal agora. não me vem achando aqui jogando a planilha que eu sei fazer tudo que eu não sei, certo? Gente, quem responde no Instagram sou eu, então várias na verdade todas as dúvidas que vocês têm eu preciso passar pro botão para dar ele responder quando ele tem tempo, então não adianta brigar, xingar, que demora mesmo. Isso foi um jeito muito educado de mandar você vai cagar e não encher o saco. Certo, Liana? Muito obrigado. Então um beijo novamente em todo mundo, inclusive você, Zerati, que vai deixar esse vídeo muito mais legal. Tchau.